Olá, aqui é o professor Rodrigo e vamos falar do terceiro caso de análise combinatória, a combinação. Se você perdeu os anteriores, então assista os vídeos anteriores e acompanhe lá. Bom, aqui cortou um pedacinho, tá? Mas não tem problema na definição. Uh, o que, que é uma combinação? E vamos diferenciar do arranjo, é bem importante a gente fazer um paralelo entre arranjo porque eles são muito semelhantes, tá? Veja só na definição. Dado um conjunto de N elementos, chama-se combinação simples de N elementos, até aqui tudo ok, tomados P a P, okay, qualquer agrupamento não ordenado, ou um subconjunto de P elementos escolhidos entre os N possíveis. O que, que muda isso? Lembra que no arranjo é, são agrupamentos, tomados PAP, ordenados. Ou seja, se, se troca a ordem, é uma nova contagem. Aqui a noção de subconjunto, não ordenado, entra na noção de subconjunto. Ou seja, 1 e 2, 2 e 1 é o mesmo conjunto. ABC, o conjunto ABC é o mesmo conjunto BCA, CBA, não importa a ordem. Então teremos menos contagens, a gente vai ter que descontar essas, esses elementos contados a mais. Então vamos indicar por CNP tá? a combinação de N elementos tomados P a P ou desta forma, CNP. Então o número de combinações simples de N elementos tomados P a P com P menor ou igual a N. Então vamos para... O número de combinações, como que a gente vai contar isso? Então, o número total de combinações de N elementos tomados P a P é igual ao quociente entre o número de arranjos, acho que a gente vai se apropriar da fórmula de arranjo, e o número de permutações P, de P. Por quê? Nós temos que descontar, Todas essas contagens, o arranjo considera as posições. Então, nós vamos descontar essas permutações que o arranjo acaba considerando. Então, a gente vai pegar a fórmula do arranjo e dividir pelo número de permutações uh, o fatorial de P. Tá? Vai ficar assim, a fórmula do arranjo é N fatorial sobre N menos P, dividido por P fatorial. Organizando isso, né, copia a primeira fração, multiplica pela segunda invertida, então vai acrescentar na fórmula do arranjo, que é essa aqui, esse produto de P fatorial. Só isso, tá? Então, aqui temos a fórmulazinha CnP é igual a n fatorial sobre P fatorial que multiplica N-P. Então é esse detalhe que nós vamos cuidar. O mais uh, não é difícil, tá? Mas que é o que gera sempre a maior dúvida, é distinguir o que é arranjo e o que é combinação. Tá? A permutação é simples porque eu tenho o um número total de elementos e simplesmente troco de posição, permutação. Agora, arranjo e combinação, o arranjo vai acontecer da seguinte forma. Eu troco esses agrupamentos. Se eu troquei a ordem e vira uma nova contagem, então arranjo. Se eu troco os elementos e é a mesma contagem... Então, é uma combinação. Olhem esse exemplo. Dentre 10 alunos de uma turma de terceiro ano, 3 serão escolhidos para formar a comissão de formatura. Então, se eu escolhi o, o Joãozinho, o Pedrinho e a Renatinha, então vai, uh, não importa a ordem deles, os 3 serão da comissão. Por isso, se caracteriza, esses três elementos se caracterizam como um subconjunto do principal de dez alunos. Então, de quantos modos distintos é possível formar essa comissão? Eu gosto de comparar, agora, se fossem escolher presidente, vice e tesoureiro, por exemplo, da turma. É, são os mesmos três alunos dos dez, mas a ordem, o presidente, vice, se trocou, inverteu as pessoas... É uma nova possibilidade, tá? Aí vira arranjo. Então vamos lá, aqui eu aplico direto, então eu sei que eu vou, ser, vou ter uma combinação desses 10 alunos combinados 3 a 3. Então, portanto, seguindo a fórmula, n fatorial sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial. Substituindo aqui, 10 fatorial sobre 3 fatorial que multiplica... N menos P, então 7 fatorial. Vou colocar direto, tá? Vamos sempre, olha, aplicando a simplificação. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial. Eu reduzi, veja que eu reduzi o, o que era maior até chegar no mais próximo, que era o 7 fatorial. Então ficou 3 fatorial, é 3 vezes 2, vezes 1. Mas vou deixar assim, sobre 7 fatorial. Simplifica. Aqui eu posso simplificar este 2 com 8, vai dar 4. E o 3 com 9 dá 3, ficou bem reduzido mesmo. Agora é só efetuar esse produto, 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120. Então eu posso formar 120 combinações 3 a 3 dessa turma com 10 alunos, certo? E vamos para um outro exemplo interessante, que eu peguei aqui da Loto Fácil, tá? Ah... Para fazer uma aposta Loto Fácil, deve-se marcar 15 números entre, 20, entre os 25 que constam no volante. De quantas maneiras é possível preencher um cartão lotofácil? Bom, por que, que é combinação e não arranjo? Bom, porque se eu marcar os números 1 e o número 2, não importa se eu marcar o 2 e depois marcar o 1, não existe uma ordem para isso. Tá? Apenas é um conjunto de 15 números que eu vou marcar aqui, então combinação destes 25 números agrupados 15 a 15. Então, aqui vai dar um número bem grande. Então, começando n fatorial, então 25 sobre p fatorial que é 15 fatorial vezes n menos p então 10 fatorial. Esse, eu não vou concluir esse cálculo, eu vou só simplificar aqui. Ó. Então, 25 eu vou reduzir até o 15, então vai ficar tá? 25, 24 4, 23, aí reduzimos até o 15 fatorial, e aí vamos simplificar com o 15 fatorial, e aí depois temos o 10 fatorial ainda para desenrolar ele, depois simplificar com esse número bem grande aqui. Então, vou deixar para vocês terminarem esse cálculo, é pura, dá para pegar na calculadora aí, só por curiosidade chegar na resposta, mas basicamente é esse o processo. E aí, por fim, eu tenho aqui um exemplo de geometria considerando seis pontos pertencentes ao mesmo plano. Então eu tenho seis pontos tá, espalhados num plano e distribuídos de tal forma que quaisquer três pontos não sejam colineares. Então, óbvio que não importa quaisquer três pontos que eu pegue aqui, eles não estarão alinhados. Tá? Determinar quantos triângulos podem ser formados com três desses pontos como vértices. Veja que então, a importância deles, quaisquer deles não estar alinhados, né? Não serem colineares, porque eu vou juntar esses três, por exemplo, e um triângulo. Agora, se eu juntar esses três aqui, vai formar um novo triângulo, e assim por diante. Veja que isso novamente caracteriza uma combinação, porque não importa, não existe ordem. Eu peguei três pontos, eles vão me determinar um único triângulo, não importa a ordem que eu comecei a desenhar, tá? Novamente, então, uma combinação desses seis pontos, 3 a 3. Então, aplicando na fórmula, n fatorial, 6 fatorial, sobre p fatorial, aqui, sobre n menos p. Então, p fatorial, novamente. Então, aqui eu desdobro, 6, 5, 4, reduzi até um 3 fatorial. Aqui, 3 fatorial é 6, né? Então, esse eu posso simplificar com esse, esse com esse, 4V5. Então, eu posso formar 28 triângulos. Certo? Ok? Então, bem simples. A parte do cálculo é tranquila. Porém, quero que vocês prestem prestar atenção é saber distinguir o que é cada coisa. Permutação, arranjo ou combinação. Ok? Valeu, pessoal. E até mais.